E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos continuar falando a respeito de taxas de variações. E, para isso, temos um exercício aqui. Caia andava de bicicleta em direção a uma árvore a uma velocidade constante. A tabela abaixo mostra a relação entre a distância dela até a árvore e a quantidade de vezes que o pneu dianteiro girou. Ou seja, essa tabela aqui que diz o seguinte, quando o pneu girou quatro vezes, a distância até a árvore ficou em 22,5 metros. Quando girou 8 vezes, a distância até a árvore ficou de 12,5 metros. E quando girou 12 vezes, a distância até a árvore ficou 2,5 metros ou seja, conforme o pneu gira, ela se aproxima da árvore. E nós temos algumas perguntas. A que distância ela estava da árvore inicialmente? O quanto ela anda a cada rotação? E quantas rotações foram necessárias para chegar até a árvore? Então, como sempre eu faço, eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver sozinho. Vamos começar com essa pergunta aqui. A que distância ela estava da árvore inicialmente? Quando eu olho para essa pergunta, eu penso o seguinte. Nós começamos com quatro rotações e depois fomos para oito, o que significa que nós aumentamos quatro rotações. E quando fazemos isso, a distância até a árvore diminui 10 metros. E se quisermos descobrir a que distância ela estava da árvore inicialmente, nós temos que voltar a pedalada zero, ou seja, a rotação zero. O que significa que nós temos que subtrair quatro unidades aqui. E como estamos indo a uma taxa constante, nós temos que somar 10 metros para voltar à distância inicial. Basicamente, se somamos 4 unidades aqui, temos que diminuir 10 unidades aqui. E se subtrairmos 4 unidades aqui, significa que temos que somar 10 unidades para voltar aqui. E 22,5 mais 10 é igual a 32,5 metros. Por isso, a resposta da primeira pergunta é 32,5 metros. A segunda pergunta diz o seguinte, o quanto ela anda a cada rotação. Ou seja, a cada giro do pneu da bicicleta de caia, quanto ela vai andar? Nós já vimos que em a cada quatro rotações, nós andamos 10 metros. Então, 10 metros em cada quatro rotações. E aí eu te pergunto, se dividirmos essas duas coisas por quatro, com o que ficaríamos? Ficaríamos com 10 dividido para 4, que é a mesma coisa que 2,5 metros, em cada 4 dividido para 4, uma rotação. Ou seja, a cada rotação, a bicicleta de Caia vai estar 2,5 metros mais perto da árvore. Por isso, a resposta dessa pergunta é 2,5 metros. E na última pergunta, temos o seguinte. Quantas rotações foram necessárias para chegar até a árvore? Nós sabemos que após 12 rotações, nós vamos estar a 2,5 metros da árvore. E também sabemos que a cada rotação, nós vamos estar 2,5 metros mais perto da árvore. Por isso, nós precisamos de apenas mais uma rotação, ficando com 13 rotações, o que faz com que essa distância seja diminuída em 2,5 metros, ficando com 0 metros de distância da árvore. Então, nós vamos precisar de 13 rotações para chegar até a árvore. Respondida a essas perguntas, é interessante pensarmos nisso aqui com um gráfico. E, para isso, eu vou construir um plano cartesiano aqui, sendo que no eixo x, nesse eixo aqui, eu vou colocar as rotações, enquanto no eixo y, eu vou colocar a distância até a árvore. Aqui o meu eixo y e aqui o meu eixo x. No eixo x, eu posso colocar essas rotações. Então, zero, 4. 8, 12, e posso colocar o 16 aqui para completar. Como nós vimos, quando a rotação é zero, nós temos a distância de 32,5 metros da árvore, que é esse ponto aqui. Então, aqui, 32,5. Claro, isso aqui vai ser em metros, tá? E aqui é a interceptação em y. O ponto é o intercepto y, e poderíamos utilizar esse ponto para responder a primeira pergunta. A segunda pergunta poderia ser respondida com a taxa de variação. Olha só: quando nós aumentamos quatro rotações, significa que nós diminuímos 10 metros em relação à árvore, e isso nos ajudaria a responder a essa pergunta aqui porque poderíamos utilizar uma reta aqui para descobrir a distância. A inclinação dessa reta, que pode ser calculada como a tangente desse ângulo aqui, por exemplo, nos daria a variação. Lembra, Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Com isso, a variação seria igual a menos 10 dividido por 4, que é igual a "-2,5". Isso daria a resposta da segunda pergunta. E para responder à última pergunta, como poderíamos fazer isso utilizando o nosso gráfico? Nós vimos que a distância da bicicleta até a árvore vai ser de zero quando nós temos 13 rotações, que está mais ou menos aqui. E nós podemos fazer isso descobrindo aonde a reta toca o eixo x a interceptação em x, ou seja, esse ponto aqui que nós chamamos de intercepto de x, e a reta está batendo em 13, não é? Ou seja, a resposta da última pergunta. E eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal.